o 84-3206-6949 ou 84 999 61 -1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Casa das Fechaduras. Tudo em fechaduras e acessórios para móveis. Fechaduras digitais, eletrônicas e magnéticas. Travas de segurança, puxadores, portas, vídeo porteiros, ferragens para portas e janelas. Trabalhamos com as melhores marcas e o melhor preço do mercado. Profissionais especializados para um melhor atendimento. Casa das Fechaduras. Avenida Antônio Basílio, 2116, Lacoa Nova. Fone 3223-3324. O melhor restaurante... Cidade agora. Oferecimento: Drogaria Santa Fé. Liga pro anjinho que ele entrega rapidinho. Super Cola, mais qualidade para a sua obra. E veja e segura: se tem valor pra você, nós temos a proteção. Alô, alô Natal, alô Rio Grande do Norte. Aquele abraço, minha gente, amiga. Começa mais um programa. Cidade agora, aqui na TV Futuro, canal 14.1. A partir de agora, é prego batido e ponta virado. Um abraço, minha gente, amiga. Um abraço, meu povo. Alô, Natal. Alô, Rio Grande do Norte. Ao vivo pra você. Ficar comigo até 12 horas e 30 minutos com muita informação, muita notícia para você. Minha gente amiga, que prazer contar com você. A partir desse momento, nosso WhatsApp liberado como sempre, porque eu só faço o programa com o povo de Natal do Rio Grande do Norte. Vem para cá, vem assistir Mário César no canal 14.1. Minha gente amiga, um abraço e espero que você tenha passado aí um ótimo feriadão, tá bom? Um bom feriadão. Graças a Deus, ontem o Brasil foi a... As ruas, né? População brasileira, de um lado, né, do outro, a, a, os dois extremos. É né? isso, os dois extremos ontem saíram às ruas. De um lado, todos que apoiam o Bolsonaro e de outro lado, todos que apoiam exatamente a esquerda que tem até agora como pré-candidato aí, né, pelo menos é o que a gente acha que vai ser, pelo que está se desenhando, e é o ex-presidente Lula, telespectador, telespectadora. E aí, os discursos de Bolsonaro e no congresso nacional, está é, pegando fogo, o presidente do Senado já cancelou, né? Já cancelou as sessões que, que, que aconteceriam hoje e amanhã, já ficam para a próxima semana. Vamos aguardar o pronunciamento também do presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai falar à população brasileira. Eu acho que a qualquer momento aí, ele vai dar uma declaração sobre os discursos do presidente da República. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O mais importante é que a democracia está sendo exercida, não houve problema né? ninguém foi, foi preso ninguém, ninguém baleou ninguém, não houve briga aqui em Natal, graças a Deus estou falando aqui em Natal, no Brasil teve muito conflito por aí, mas aqui em Natal pelo menos, graças a Deus, e nos municípios daqui, aqui do estado, nós tivemos aí uma, um dia 7 de setembro pacífico, com manifestações claro, né, temos que exercer a democracia, nós temos a liberdade né, de escolher os nossos representantes pelo menos até agora isso a gente está fazendo graças a Deus, né, então importante que a gente não venha perder a perder amizade por conta de política, que você não venha a perder a amizade de, de alguém da sua família por conta de política, que você não venha a perder a amizade de um colega de trabalho por conta de política, que você não venha perder a amizade dos seus vizinhos por conta de política, porque cada um vota em quem quer. O voto é livre, telespectador, tá telespectadora. Tá o que nós queremos e o que eu desejo é que o Brasil continue abençoando, né, o povo continue sendo abençoado por Deus, no Brasil Afora, a né, no, no, no, no mundo afora também E que a gente tenha paz, tranquilidade Ter um país desenvolvido, telespectador E é isso que a gente quer O melhor da educação, o melhor da saúde O melhor da infraestrutura de cada cidade, de cada estado De cada município, telespectador Minha amiga telespectador, E bola pra frente O ano que vem tem eleição o ano que vem tem eleição, então vamos aguardar chegar a eleição, vamos conhecer quais são os candidatos oficialmente. E aí o povo vai para as ruas de novo, né? E vai escolher o seu representante para a presidência da República, telespectador, telespectadora. Agora, em Brasília o clima é tenso, sem dúvida alguma. Em Brasília o clima é tenso. Em Brasília o clima é tenso. E é de Brasília que saem todas as decisões que podem ajudar prejudicar o povo brasileiro, telespectador mas viva o Brasil, viva a democracia 999 09 meu Instagram está aí para você me acompanhar também, arroba César TV, estamos ao vivo também no Facebook tá? Estou agora na live no Facebook, me acompanha aí deixa seu comentário também, pode curtir pode compartilhar com os amigos, com a família eu também estou na live no Youtube na live agora no Youtube, gente tá certo? Me acompanhe, muito obrigado, TV Futuro Cidade Agora no Youtube, e atenção, porque eu também estou ao vivo agora na Cabo Telecom, em três canais, do 30, 136 e 806, telespectador, minha amiga telespectadora da NET Claro, NET Claro também no ar, 17, 517, esses seus canais, e eu estou ao vivo também na Brisa Net, canal 7, e também no portal aqui do, da, da TV, futuro canal 14.1, aí você acessa o nosso site www.tvfuturo.com.br e você tem acesso a, exatamente ao nosso aplicativo e me assiste também, minha gente amiga, meu amigo minha amiga. Muitas ocorrências acontecendo, muitas ocorrências, ontem tragédia no bairro da Idinha, duas pessoas foram assassinadas, dois presidiários foram assassinados, a mulher foi baleada também. A mulher foi baleada, levada em estado grave, telespectador, aliás, estado gravíssimo. Uma criança foi atingida também. Isso no bairro da Ridinha, na Ridinha Velha, em plena praia, como se diz, né? Muita gente bebendo, brincando e aconteceu isso. Um fato isolado que não tem a ver, nada a ver com manifestação. Não tem nada a ver com manifestação. Então houve essa tragédia ontem na ridinha velha, querida, né, que me acompanha nesse momento, telespectador. Mas foram cinco baleados ao todo. Daqui a pouco também nós temos essa reportagem, daqui a pouco na tela da audiência. Olha, drogas também foram apreendidas em Seramirim, a terra dos verdes canaviais. Aqui eu mando um abraço da tarde de ontem que você está vendo essa imagem agora no programa. O trabalho do 11º Batalhão de Polícia, telespectador. A imagem no ar, tá bom? Drogas apreendidas, celulares, dinheiro também. E daqui a pouco você vai ter essa reportagem completa no Cidade Agora da TV Futuro, canal 14.1. Olha, duas armas também foram apreendidas em Extremóis. Também teve operações em Extremóis aí. A polícia na rua em Extremóis. Daqui a pouco as informações telespectador, telespectadora. Mossoró, também duas pessoas foram baleadas em Mossoró. Duas pessoas baleadas em Mossoró. Atenção, teve, teve um assassinato no Paixo Sar, daqui a pouco Daqui a pouco nós temos a matéria. Olha aí, ó. Tiros que aconteceram e duas pessoas que foram assassinadas dentro de um veículo. Duas pessoas que foram baleadas dentro de um veículo em Soró. Daqui a pouco, um casal que foi morto dentro do carro. Daqui a pouco, as informações, meus amigos e minhas amigas. E daqui a pouco também, a reportagem completa sobre essa tragédia que aconteceu na Ridinha Velha. Pelo menos cinco pessoas foram baleadas né, com dois né, presos do sistema semiaberto que foram assassinados na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo isso aconteceu, né? Estava intensa movimentação na ridinha velha aqui na Natal ontem, quando aconteceu essa tragédia, uma cena de guerra realmente. Daqui a pouco você vai ter mais informações aqui na tela da audiência do programa Cidade Agora, minha gente, amiga. Olha só, o WhatsApp liberado, 999 Reclamação, denúncia, mande a partir de agora que eu vou colocar você no ar. É você que faz o programa comigo. Como é que está a sua rua? Como é que está o atendimento médico aí no seu bairro, hein? Tem alguma coisa errada? Faz um vídeo. Pega o seu telefone celular. É. Pega o seu telefone celular. Grava um vídeo aí. Ei, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Você está no celular direto. Levanta a sua cabeça. Você está no celular direto. Meu Deus do céu. Ma Grava um vídeo. Isso. Grava um vídeo agora. Como é que está a sua rua aí? Né? O prefeito tem que saber como é que está a sua rua, como é que está o seu bairro. E ele vai saber através do programa. Se não vai vereador aí, representante do povo aí, faz o vídeo e vamos colocar no ar. E vamos cobrar, minha gente. Vamos cobrar. Olha só o que você vai ver agora, atenção. Um homicídio foi registrado na Zona Norte, aqui de Natal. No bairro Pajussara, um homem foi executado a tiros. Por uma dupla que chegou de motocicleta, direto, direto do bairro Pajussara. Quem vai falar agora é o nosso repórter, Jefferson Nascimento. Atenção, olha só a informação. Abre a tela aí, João Marcos, coloca no ar, Fabiana Almeida. O que ficou apurado pelos policiais militares do 4 Batalhão, quando chegaram no local onde a vítima estava ao solo, privada de balas? é de que ele estaria com uma pessoa em uma motocicleta, quando foi surpreendido por indivíduos que passaram a efetuar diversos disparos. O homem, que é presidiário do regime semiaberto e usa a tornozeleira eletrônica, morreu antes da chegada do socorro médico aqui ao local. As pessoas aqui preferem o silêncio devido à lei do medo, preferem não comentar. O que ouviram e o que viram na noite desta segunda-feira. Se sabe que a vítima não morava aqui nesse local, estaria passando, não se sabe ainda o que ele veio fazer. Há informações preliminares que uma dupla estaria realizando assaltos aqui na região. Não se sabe se este homem estaria envolvido com assaltos que estavam acontecendo aqui nessa região do Pajussara. O que se sabe é que ele teve um encontro com a morte após sofrer disparos de arma de fogo aqui nesse local. Os policiais da Força Tática do 4 Batalhão fazem o um isolamento do local onde aconteceu esse crime. Os peritos do ITEP, juntamente com a divisão de homicídio e proteção à pessoa, a partir de agora, serão acionados. A gente consegue observar que existem aqui marcas de sangue o que indica que a vítima até tentou escapar da morte, mas exatamente ali naquele local. Ele caiu sem vida. Olha só que imagem é essa aqui. Olha essa imagem aqui, telespectador. Olha essa imagem, homem assassinado a tiros, ó. A tiros no Paju Sara no Pajosara, Muita polícia presente aí Nessa reportagem completa de Jefferson Nascimento aí Na tela da audiência do programa Cidade Agora, telespectador Mas que coisa incrível, que imagem é essa, né? Homem no chão, chegaram dois elementos Como bem falou o nosso repórter Jefferson Nascimento E atiraram, atiraram Mataram esse homem, telespectador Vamos aguardar agora as investigações Da delegacia de homicídios A DHPP Aqui do estado do Rio Grande do Norte É mais um desafio para a polícia, meu povo querido Atenção, daqui a pouco você vai ver também bem, em Pardamirim, o homem foi baleado na hora que tentava fazer o assalto ele não resistiu, morreu e morreu dentro do estabelecimento comercial daqui a pouco no ar, daqui a pouco no ar isso foi em Pardamirim no comércio, tá? na área da Coabinal, em Pardamirim onde aconteceu esse assalto, ou tentativa de assalto, aí passou alguém e atirou e acabou acertando no assaltante que caiu dentro do próprio estabelecimento comercial, daqui a pouco no ar deixa eu falar com o povo agora já no WhatsApp o povo aqui tem espaço, TV e voz olha o povo no ar, olha aqui tem reclamação tem reclamação, atenção prefeitura Tem reclamação, tem denúncia, tem vídeo Bom dia Estamos aqui no bairro Nossa Senhora Da apresentação Mais precisamente no Novo Aliança é Novo Aliança é, Nossa Senhora é da apresentação, atenção prefeitura proteína, do Natal Que começou uma obra Que afinal seria uma creche E está aqui Nessas condições Recebendo lixo Abandonado Abandonado e tá aí ó Portão Já acabaram de, de levar Uma parte do portão Aí todo mundo tá entrando, colocando lixo Arrudeado de casa Olha aí gente aí Isso é uma imoralidade dentro Nova cidade, aliança de Natal, A gente não tem um poder público que venha ver isso aqui ó É a prefeitura de Natal que tem aí lixo, aqui, ó. O terreno está abandonado A obra aí parada Há dois anos, dois anos e meio uma obra que era para entregar no dia 21 de julho de 2018, está aí. Atrás dessa obra tem um colégio, a Escola Nossa Senhora da Apresentação. Olha aí, atrás tem um colégio, a obra está parada. Nada. Que vergonha isso, né gente? E que a gente vergonha carecidamente isso. pede para... A população compartilhar o vídeo, a TV, mostrar que uma obra dessa é uma vergonha. Dinheiro demais, jogado no lixo. Enquanto a saúde pública só, só Deus proverá. Na Rua Bimaior Florencio Bernardo. Na rua Bimaior Florencio Bernardo. O endereço, Nova Aliança, a população reclama muito o falta de organização de cuidado da prefeitura de Natal. Abandonada aí o prédio, que era para estar tá atendendo a população, né? Posto de saúde aí. Atrás, da, atrás tem uma escola também. E a obra abandonada da Prefeitura do Natal aqui. No Nova Aliança, Nossa Senhora da Apresentação, telespectador. Aí você pergunta, cadê os vereadores, né? Cadê os representantes do povo, gente? Cadê os fiscalizadores, né? Os primeiros fiscalizadores, de acordo com a lei, é o vereador que fiscaliza. Né? O, tudo aquilo que o Poder Executivo, que o prefeito, executa ou não. Tem que ser fiscalizado. Então, por isso que entra o Tribunal de Contas, entra o Ministério Público, por quê? Porque o Poder Legislativo, que é para fiscalizar, não fiscaliza. Está aqui a imagem do ar. Aqui não tem como fazer fake news não, meu filho. Só se mandar fake news, eu não vou colocar no ar. É Nossa Senhora da Apresentação, Nova Aliança. Atenção, Prefeitura, Prefeito, Álvaro Dias, resolve esse problema. Né? Conclua essa obra que é importante aí para os moradores do Nova Aliança. Agora, o ano que vem, rapaz, se faz tudo, se resolve tudo, porque é ano de eleição. Aí se conversa com todo mundo Todo mundo é recebido né? Agora não, é humilhação, é espera Mas no dia de amanhã A Deus pertence, ninguém sabe Só Deus é que sabe 999 09 esse é o nosso WhatsApp Vamos até 12 horas e 30 minutos hein? O nosso programa é ao vivo Meu povo querido, muito obrigado Pelo carinho, muito obrigado pela atenção Tem mais aqui telespectador, aqui comigo Dona de casa, pai de família, obrigado você pelo carinho Obrigado pela audiência, olha aí, o pessoal aí em casa Mandando foto, tá Família, isso é que é legal. É a família que se vê na TV aqui. É... Oi, Mário, manda um alô para o time do Vila da Vila Odete. Né, Quem que joga sábado, joga sábado, aí o time da Vila Dete joga sábado. E os parabéns para o meu sobrinho Davi, que completa cinco aninhos, completou cinco aninhos ontem. Parabéns Davi, meu nome é Hudson, sou de Poço de Pedra. Mando alô para o meu filho Pietro, Poço de Pedra. Vendo o nosso programa agora, pega longe a TV Futuro e vai pegar mais ainda, viu? A TV Futuro já pega longe, vai pegar mais ainda, tá? Vai pegar mais ainda, se segura aí que você vai ver. Vai pegar mais ainda, vai pegar longe, meu povo. Mário César, de um alô para nós aqui de Nova Natal. Que assiste você todos os dias. Você que é essa. Que é lida é de audiência. Fica com Deus, seja sempre assim, muito obrigado, aqui é Luiz, um abraço Luiz, toda a sua família meu amigo, tá? Muito obrigado, um abração para todos aí, obrigado pelo carinho pela audiência, é ao vivo o nosso programa. Bom dia meu amigo Mário César, sou daqui da Zona Norte do Pajuçara. assisto você todo dia, gosto do seu programa, da sua audiência, valeu, fica com Deus. E um bom dia, Eu moro aqui na rua dos Imigrantes 410, no Pajuçara. Pajuçara. fica com Deus meu amigo eu e minha esposa assistimos o seu programa O nome dela é Elisângela Souza Freitas Um abraço Elisângela Souza Freitas Um abraço para a senhora, muito obrigado E um abraço aí para o maridão Acompanhando o nosso programa, que coisa boa É a família reunida vendo o Mário César Aqui na TV Futuro, canal 14.1 Olha aqui chegando foto das as pessoas da praia Ó, oh, foram para a praia ontem Todo mundo aqui É, casal 20 aqui ó oh. Isso! Um abraço, minha gente amiga! É o povo no ar! É o povo no ar. Muita gente aqui de verde e amarelo, todo mundo aí é se manifestando. Pois é, democracia é isso, gente. Democracia, né? Não precisa ter briga. Tem que debater as ideias, debater as ideias, né? Não é brigar para debater as ideias. É debater as ideias de uma boa. Cada um tem a sua opinião, cada um, cada um tem o seu voto, dá para quem quiser o voto, né? Boa tarde, que Deus abençoe, viu? Eu eu, eu. eu irmã Ana de Almarim, irmã Ana de Almarim, um abraço, irmã Ana, muito obrigado, Deus abençoe a senhora, e Deus abençoe a família, disparou o nosso programa, bom dia Mário César, parabéns pelo brilhante trabalho, Rosângela das Rocas, um abraço Rosângela, muito obrigado minha amiga, muito obrigado, gente, daqui a pouco eu volto com o WhatsApp, tá bombando, disparou o WhatsApp, disparou o nosso WhatsApp aqui, daqui a pouco eu volto, 999 minha gente, daqui a pouco a reportagem completa sobre o que aconteceu na redinha velha, olha, foi, foi muito Muita bala, foi muita correria, cinco pessoas foram baleadas, cinco pessoas foram baleadas, daqui a pouco no ar, daqui a pouco no ar a Saga Portagem, daqui a pouco no ar. Inclusive, dois presidiários do sistema semiaberto foram mortos na frente de todo mundo e uma criança foi atingida, mais uma pessoa inocente atingida, mais uma criança agora, né? Mais uma criança agora, daqui a pouco no ar, daqui a pouco no ar, porque agora você vai ver que o homem... Tentou fazer um assalto a um comércio em Pardamirim, na área da Cobinal, mas acabou baleado e morreu dentro do estabelecimento comercial. Atenção para essa reportagem agora. Atenção para essa notícia completa na tela da audiência. Vem cá, João Marcos, vem cá. Abre a tela que a coisa é séria. Coloca no ar, meu amigo Fabiano Almeida. Jefferson Nascimento, me conta aí, Jefferson. O que ficou apurado pelos policiais militares da viatura 367... Que do terceiro batalhão de polícia militar que um indivíduo teria tentado, na verdade chegou a anunciar o assalto aqui nesse estabelecimento comercial um desconhecido passava aqui no local acabou reagindo à ação desse criminoso que acabou se dando mal é, é, sargento, foram acionados para socorrer e chegaram devido aí ao Isso, o Copom passou via rádio que tinha chegado uma ligação via 190 de criminosos que vieram tentar fazer esse assalto e um, alguém que estava no local reagiu e um deles veio a óbito. O outro fugiu, se do local e a gente está aqui no isolamento. Uma arma foi encontrada aí no local a gente fez o isolamento, não entrou ainda. O isolamento é feito somente depois que o delegado e o ITEP chegar para fazer a perícia que vão verificar, mas possivelmente uma arma no local. Possivelmente o Armando Local até a palavra da polícia em paz da Mirim, isso. Na área da Cobinal, estabelecimento comercial assaltado, um conseguiu fugir e o outro foi baleado. Né? Apareceu o um motoqueiro fantasma, tá vendo aí? ó Sempre tá aparecendo o um motoqueiro fantasma aí e aí a, o bicho tá pegando, a coisa tá acontecendo aí. A coisa tá feia ou fica feia quando aparece aí o famoso motoqueiro fantasma. Isso foi em paz da Mirim, né? O assaltante foi avaliado dentro do estabelecimento comercial, não resistiu e acabou morrendo mesmo aí. Você vê a imagem na tela. Você vê a imagem dessa reportagem aqui do Injeto Seu Nascimento, hein? Nosso programa aqui é ao vivo, telespectador. Minha amiga telespectadora, vem pra cá você também. Estou ao vivo agora. Estou na live agora no Facebook. Coloque TV Futuro no Facebook aí. Coloca TV Futuro Facebook, tá? TV Futuro Facebook, canal 14.1. E também estou na live agora no YouTube. Aí você coloca TV Futuro Cidade Agora. TV Futuro Cidade Agora. Eu quero saber onde é que você está me vendo agora, me assistindo agora, ao lado da sua família. Um abraço a você que está no escritório, a você que está no supermercado, a você que está de plantão vendo o programa. Onde você estiver, na sua empresa, no comércio. Muito obrigado. É Mário César vivo no canal 14.1 Atenção para essa informação agora Atenção para essa notícia Na tarde deste feriado de ontem, 7 de setembro Por volta das 12h30 Policiais militares de Ceará-Mirim Realizavam um patrulhamento nas imediações do Beco do Arapuã Quando perceberam dois homens em atitude suspeita Em frente a um imóvel abandonado Finalizar a abordagem, veja a imagem na tela também do material e busca pessoal, os PMs encontraram um tablete de maconha com tamanho médio, 47 pedras de crack, uma poção média e três pequenas de cocaína, como também 68 reais em dinheiro fracionado. Os homens e o material foram apresentados na delegacia de plantão da Zona Norte para os procedimentos decorrentes telespectador telespectadora. Tá. É, é, é informação, é a polícia militar é, é o primeiro batalhão É o décimo primeiro batalhão que não para Telespectador, telespectadora E é assim que vem acontecendo, minha gente amiga A polícia está na rua As informações aí, as coisas acontecendo Mas a polícia tá na, está nas ruas E as nossas equipes também Um abraço, obrigado a você pelo carinho pela audiência É ao vivo, é ao vivo Manda o seu recado, eu quero saber onde você está Com quem você está, vendo o nosso programa agora O nosso WhatsApp está liberado Pode mandar denúncia aí, como é que está a sua rua, né? Não tem atendimento médico aí? No posto de saúde que você mora, na sua comunidade? No seu bairro, na praia? Faz o um vídeo e manda agora. 999-09-8253. Esse é o nosso WhatsApp aqui do programa. Olha só, gente. Um homem foi preso em extremóis após realizar disparos de arma de fogo em via pública. É. De vez em quando aparece uma pessoa aí, pá, atira pra cima pá, do nada tira pra cima, meu amigo, a polícia vai chegar, você começar a atirar pra cima, pá, na sua rua, a polícia vai chegar, você pode ir pra, pra delegacia, pode ser preso, pode ser, e pode pegar uma pena também, sabe por quê? Se você, aí você, de repente, você pode não ter posto de arma, nem o posto de arma, que, estão, que são duas coisas completamente diferentes, a situação vai ser complicada, você vai pra cadeia, você vai ficar preso. A, a, a, muita gente, vai quem manda aqui o senhor na minha rua, deixa comigo eu me, pá, tira pra cima. Não, eu sou autoridade, hein? Pá, tira pra cima. Você pode parar na delegacia. Olha só o que é que o Otso vai contar para você agora. Veja só o que é que o nosso repórter, Otso Medeiros, vai contar para você. Foi exatamente isso que aconteceu. Ô, Otso, quem estava tirando para cima aí para rua, Otso, me conta aí essa história. Policiais militares do Pelotão Destacado de Extremóis receberam denúncias anônimas e as informações davam conta de que o homem estava realizando tiros, disparando, na região da comunidade conhecida por Santa Delmira. As informações foram repassadas no Disque Denúncia e, claro, os guerreiros da gloriosa Polícia Militar se deslocaram até a residência informada. Até a rua em que o meliante estaria, Atirando para cima, amedrontando a população, os vizinhos e quem passava naquela região. Os policiais do PDE chegaram até o local informado na denúncia. E ao perceberem o indivíduo em atitude suspeita, realizaram a abordagem ao mesmo, que com ele foi encontrado uma espingarda de soca. O homem estava completamente embriagado. Foi indagado a ele se havia algum tipo, outro tipo de arma de posse dele, ou até mesmo dentro da residência a qual ele estava nas proximidades. Ele informou para os guerreiros que dentro da residência dele, dentro da casa dele, dos aposentos dele, havia uma arma calibre 12 de fabricação caseira. Foi perguntado por que dele estar com esse material. Ele estava embriagado e não conseguiu responder aos questionamentos policiais. Com isso, o material foi apreendido, as armas foram levadas para a delegacia de plantão Zona Norte para, o, para os procedimentos cabíveis e o meliante, o indivíduo, foi levado também para a delegacia e lá, agora, ele vai ficar à disposição da justiça. Parabéns aos policiais militares do pelotão destacado de extremóis, que estão sempre nas ruas para servir e proteger. Já vai tirar para cima, aí quando chega a polícia está embriagado também. Pronto, duas infrações aí, rapidamente tá embriagado e com a arma atirando para cima e para baixo. aí tá tirando para cima. É um negócio sério, meu amigo. Pelo amor de Deus. Isso foi extremoz, hein? Foi extremoz. Olha, o nosso, o, o nosso WhatsApp tá bombando. O nosso o WhatsApp tá bombando. Eu quero saber onde é que você está me assistindo agora. Oh, você está me vendo em qual televisão? No canal 14.1, aberto, é? Então manda para cá. Eu quero saber. Você está me assistindo aonde? Pelo YouTube? TV Futuro está de agora? Você está no Facebook agora também? É só colocar TV Futuro. Né? No Facebook, estou na live agora, claro, né? E você está me vendo pela TV. É, pela TV Acabo, Cabo, eu também estou na Telecom, em três canais, do 30, 136, 806, tá? E quem tem TV a Cabo em casa, na Net, e Claro, também me assiste nos canais 17, 517. E se você tem TV a Cabo aí da Brisa Net, é no canal 7. E no portal também aqui da TV Futuro. Nosso portal tá bombando, viu gente? Graças a Deus, tá? Mas você para ter acesso ao portal, ao aplicativo, você acessa o nosso site www.tvfuturo.com.br E aqui você sabe primeiro. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua atenção, não troque de canal não precisa mais trocar de canal, tá? isso não precisa, isso já era, isso já acabou não precisa trocar de canal porque agora eu vou falar sobre a Drogaria Santa Fé a Drogaria do Anjinho uma empresa genuinamente potiguar gente, é um sucesso a Drogaria Santa Fé, como tem promoção é uma equipe preparada que atende bem as pessoas, telespectador Que trata e cuida bem dos clientes há 28 anos Por dentro e por fora com muito amor É muita promoção todo dia da Drogaria Santa Fé A Drogaria do Anjinho Fabiano, coloca a música do Anjinho, Fabiano Tem promoção hoje, tem promoção hoje Eu sou do Rio Grande do Norte Seu grande coração! Drogaria Santa Fé, 28 anos cuidando de você, do Rio Grande do Norte. Pois é, Drogaria Santa Fé, minha gente, amiga, no ar comigo todo dia, Drogaria Santa Fé. Olha, não perca tempo e cuide bem da sua saúde comprando os seus medicamentos com os melhores preços do mercado. São 20 lojas, 20 lojas para atendê-los, localizadas nas zonas norte, leste, oeste, em Pardamirim. Drogaria Santa Fé. No bairro do Alecrim chegou também a Drogaria Santa Fé e conta com os melhores profissionais do varejo farmacêutico com atendimento de primeira, minha gente, amiga. É a drogaria do Anjinho que dispõe do maior estoque de genéricos. Tem serviço de entrega em domicílio, é só ligar, só entrar em contato, tá com o Anjinho. E tem recargas também para o seu telefone celular. Você quer colocar recarga no celular? Qualquer loja da Drogaria Santa Fé tem, tá bom? E tem lojas também com caixas eletrônicos para você fazer pagamento, receber pagamento. Tem um programa também, aqui tem farmácia popular que é o programa do governo federal, para você é, receber medicamentos de graça, você que tem hipertensão, você que tem um diabetes aí, você faz um cadastro rapidamente na Drogaria Santa Fé e passa a receber esses medicamentos de graça. Na Drogaria Santa Fé tem, meu povo. Não perca tempo. Hoje, hoje tem promoção. Tá aqui, ó. tem promoção. Hoje é quarta-feira. É dia dos nutracêuticos, que são produtos... Sem prescrição médica, como colágeno, cloreto de magnésio, esses produtos que estão aqui hoje, né, estão na promoção, telespectador, minha amiga telespectadora, tá bom? Não perca tempo, não. É o povo que é beneficiado, é o povo que é bem atendido com as promoções da Drogaria Santa Fé também. Olha só que eu vou. Olha na promoção hoje, atenção, hoje é quarta dos Nutracêuticos em qualquer loja da Drogaria Santa Fé. Olha o que é que você vai é, hoje aproveitar e comprar. Tem o. P... P... P... Tá? que você compra na promoção de R$ 39,90 por apenas R$ 31,92 telespectador, isso aqui é excelente para a sua saúde, para melhorar a sua imunidade também telespectador, tem mais aqui na promoção olha só, biotina, que é um suplemento de biotina, 100% da necessidade diária, inclusive vai melhorar vai melhorar aqui o seu condicionamento físico, né, de R$ 54,90 você compra hoje por apenas R$ 43,92 hoje na Drogaria Santa Fé biotina na promoção, que não pode faltar e não para você, não. Cuidado, aumenta a sua imunidade também. Olha só, maca peruana. Maca peruana. Né, que dá potência para você, telespectador, telespectadora, tá? Maca peruana na promoção. Qualquer loja da Drogaria Santa Fé, olha o preço da maca peruana. E de qualidade, não é isso? Né? Que vai melhorar né? o seu libido, né? vai é, melhorar a, a sua potência sexual. Então você que está em casa vendo o programa, atenção, homens e mulheres podem e devem tomar maca peruana na promoção em qualquer loja da Drogaria Santa Fé. Olha só, gente. De R$ 59,90, você compra por apenas hoje R$ 47,90 em qualquer loja da Drogaria Santa Fé. Maca peruana na promoção hoje. De R$ 59,90, você compra por apenas R$ 47,90. Hoje, telespectador, com 60 cápsulas, tá? Com 60 cápsulas da promoção em qualquer loja da Drogaria Santa Fé. E tem mais zinco, meu amigo, o zinco é uma potência. O zinco é para aumentar a sua imunidade. A pandemia não acabou, não. Olha só, na promoção hoje tem zinco de R$ 36,90 por apenas R$ 31,92 em qualquer loja da Drogaria Santa Fé. E também, atenção, atenção você que está em casa, olha essa promoção sensacional. Sbel Nutri, tá? Na compra de dois Sbel Nutri, você ganha um colágeno, tá bom? Você compra dois Sbel Nutri, olha aqui, ó. E você ganha um colágeno, tá? Ganha um de presente, né? De graça. Você compra dois Esbel Nutri na promoção hoje e ganha um colágeno de presente e vitamina C da Drogaria Santa Fé. Olha essa promoção de hoje. De R$ 119,90, hoje você compra por apenas R$ 95,92. Olha que descontão, gente. Dois Esbel Nutri, aí você ganha... Claro, de presente aí um colágeno, vitamina C, aí você compra hoje por apenas R$ 95,92, um descontão, o preço normal é R$ 119,90, mas hoje apenas R$ 95,92 na Drogaria Santa Fé, telespectador, telespectadora, não perca tempo, não perca tempo não. Aí você pode utilizar qualquer aplicativo, que é para você realmente não deixar de ter essa oportunidade, né? de participar das promoções da Drogaria Santa Fé. Por exemplo, você pode usar o aplicativo Amo Digital, que é um sucesso, fazer suas compras, aproveitar essas promoções de hoje. Você também tem à disposição o Pix, você pode utilizar o Pix em qualquer compra também. Na Drogaria Santa Fé é rápido, é da hora, é rapidinho, meu irmão, né? E tem também ainda, sabe o que, telespectador? O auxílio emergencial. Mário César, qualquer loja da Drogaria Santa Fé recebe o auxílio emergencial. Se for fazer as compras, recebe. É, Aquele caixa-feio que você tem, vai lá, meu irmão, faz suas compras agora. Não perca tempo, não. E tem também... O PicPay, o PicPay é um sucesso, né A gente também? Todo mundo aí comprando na Drogaria Santa Fé e usando o PicPay, esse aplicativo maravilhoso. Ah, mas você quer receber em casa o medicamento? Quer comprar agora? É, em casa, ao lado da sua família? Entendeu? Está precisando de medicamento? O que é que você está precisando comprar na Drogaria Santa Fé? É só você ligar para o Anjinho. Olha o WhatsApp do Anjinho. É o Disque Anjinho. WhatsApp do Anjinho. 988561178. Drogaria Santa Fé. Nessa promoção sensacional, minha gente amiga. Obrigado a você pelo carinho. Obrigado pela audiência. Drogaria Santa Fé. Um abraço, seu Rubens Dantas. Um abraço, minha amiga Rubênia. Todos que fazem a Drogaria Santa Fé. Um abraço e parabéns pelo ótimo atendimento né? que vocês têm. com clientes com o um povo potiguar, minha gente amiga, agora atenção, deixa eu voltar agora com as informações também, deixa eu voltar com as informações policiais, notícias policiais olha, não deixe de colocar segurança coloque proteção né, no, na sua moto, no seu carro com a rede segura não perca tempo, a rede segura que divulga comigo aqui, olha, vejam essas imagens agora, tá, de câmara de segurança, em rosa dos ventos em Pardamirim, ó, rosa dos ventos em Pardamirim, levaram uma moto e os elementos fugiram em direção à passagem de areia Olha a imagem da tela aí, ó. Levaram a moto. Olha essa imagem no ar, telespectador, telespectadora. Assalto em Patamirim. Assalto a armada. É por isso que você tem que colocar. Rastreador, monitoramento da sua, não no seu veículo, na sua moto, com a rede segura que divulga comigo aqui, essa grande empresa. Olha essa imagem aí, ó. Repete o início aí, rapidamente, meu amigo Fabiano Almeida. É ao vivo o nosso programa. Passagem de areia, um assalto armada sendo registrado aí, ó. Então, tá chegando o um assalto, são dois assaltantes que aparecem, apareceu três. Um ficou disfarçado aí pelo outro lado, mas dois aparecem. Olha, tá assaltando aí o dono da moto, né? O dono da moto. E parece que é o um entregador, né? Parece o um entregador esse aí, ó. Porque tem, tem uma bagagem aí, exatamente, é, é, é, na motocicleta. Olha, são três. O outro apareceu agora, ó. Olha, o de vermelho passa, veio de camiseta preta de bermuda azul. O outro também está do lado, já atrás do motociclista. Ele não tem saída. Ó, a, você vê que a rua... É praticamente tranquila, como se fosse deserta. É isso que está acontecendo. Esses assaltos ocorrem dentro dos bairros. Não acontece nas avenidas principais do edifício. Acontece às vezes. Mas a maioria dos assaltos que você está vendo aqui em Natal, Pardamiri, São Gonçalo, Macaíba, é exatamente dentro das ruas consideradas tranquilas. Aparentemente tranquilo. Olha aí, ó. Mais uma imagem agora que prova isso. Mais uma imagem agora. Assalto a mão armada em passagem da areia, ó. Ele coloca a arma aí exatamente no calção, na bermuda aí, ó. Já assaltou, né? Já assaltou. E o motociclista aí, o dono da moto, tá certo. Reagir pra quê numa hora dessa? Não tem como reagir. É melhor a vida, porque o bem material você encontra mais. Deus vai te dar muito mais, telespectador. Deus vai te dar muito mais. Olha aí, ó. olha aí, o assalto acontecendo em Pardamirim. Assalto acontecendo em Pardamirim. E assaltaram também, arrombaram o mercado novo de Pardamirim. Né? Uma quadrilha arrombou o mercado novo de Pardamirim. É uma coisa impressionante. Pardamirim não é mais aquela. Pardamirim não é mais aquela cidade tranquila, não. Não adianta querer tapar o sol com a mineira. O nosso povo é muito bom, é hospitaleiro, é amigo. Mas os assaltos estão acontecendo. O povo é vítima dos assaltos em Paranamirim, telespectador. O povo pede segurança em Paranamirim. O negócio está sério. Né? Você viu o assalto que a gente colocou ainda agora. Balearam um assaltante dentro do estabelecimento comercial e ele morreu. É muito assalto acontecendo em Paranamirim. Uma cidade que tem uma grande arrecadação, uma cidade rica... O orçamento de Pardamirim é altíssimo. Tem, tem ano que Pardamirim né, tem mais dinheiro na, na conta, como se diz, do que Mossoró. Sabia disso? Uma cidade rica, Pardamirim. É preciso cuidar muito bem aí. O negócio está sério. O negócio está sério. Atenção só autoridades em Pardamirim. O povo está reclamando direto aqui da falta de segurança. Falta de segurança e paz na Mirim. Um abraço, um obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Agora atenção para o que você vai ver agora, telespectador, minha amiga telespectadora. Foi uma tarde de terror. Na guidinha velha, telespectador, minha amiga telespectadora. Uma tarde de terror. Cinco pessoas foram baleadas no mínimo aí. Cinco pessoas baleadas, inclusive uma, uma, uma bebê, uma criança. Mais uma criança inocente é baleada. Chegaram dos elementos de uma moto, meteram bala em que eles queriam matar. Encontraram dois presos do, do regime semiaberto que estavam bebendo. E foi bala demais. Em pleno feriado, muita gente da praia, bares lotados da Rio Dinha Velha bares lotados da Redinha Velha, e foi essa cena de guerra, telespectador. E essa informação você vai ver agora na tela da audiência, direto do local, o nosso repórter Jefferson Nascimento, ele tem as informações. Abre a tela aqui, João Marcos, vem pra cá comigo aqui. Vem cá, vem cá, Fabiano, coloca no ar. Jefferson Nascimento me conta tudo sobre esses assassinatos que aconteceram aí, exatamente na Redinha Velha. A dupla de assassinos chegaram em uma motocicleta. As vítimas bebiam naquela mesa, aqui neste bar. Os homens chegaram aqui com uma missão. Matar. Foi isso que fizeram. Diversos disparos. Dois homens que, segundo a polícia, são presidiários e cumprem pena no regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica, estavam aqui no local. Eles seriam os alvos da dupla do crime. Foram diversos disparos. Outras cinco pessoas que estavam aqui no, nas proximidades do local acabaram sendo baleadas. Entre elas, uma criança que, segundo a equipe do SAMU, foi socorrida em estado grave para o hospital. Um feriado que ficará marcado no bairro da Ridinha. O que ficou apurado pelos policiais militares do 4 Batalhão é que as vítimas bebiam naquele bar quando uma dupla, uma motocicleta, teria chegado aqui e passou a atirar diversos disparos. Pelo menos cinco pessoas acabaram sendo baleadas. Entre elas, uma criança que foi socorrida em estado grave para o hospital, de acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao SAMU. Dois homens que seriam presidiários e cumprir pena no regime semiaberto, usando o tornozeleiro eletrônico. Acabaram vindo a óbito aqui no local. Um caiu exatamente ali, perto daquela mesa. Já o outro, tentando escapar da morte, caiu ao lado daquele carro cinza. Os policiais fazem isolamento. Um final de tarde de segunda-feira, que ficará marcada aqui na praia da Ridinha. Gente, que tragédia isso, telespectador. Minha amiga telespectadora, que coisa impressionante isso. Que coisa incrível isso. Eu tenho até alguns vídeos aqui também em relação a isso. Olha só, cinco pessoas baleadas, é pelo menos cinco pessoas baleadas, telespectador. Cinco pessoas que foram baleadas. Ao vivo nosso programa, obrigado a você pelo carinho pela audiência Muito obrigado, olha só ó, A informação é que eu tenho, é, aqui são duas vítimas As duas vítimas da Ridinha estavam bebendo Fizeram esse vídeo antes, ó Antes de morrerem, fizeram esse vídeo, ó Olha aí, ó só as, as vítimas da Ridinha Olha como tinha gente no local onde aconteceu aí a tragédia Ridinha velha Tá vendo? Ontem é tarde eles gravaram esse vídeo antes de ser assassinado. Olha só que coisa impressionante, né? E jogaram nos grupos aí, entendeu? Olha só, imagina a tela para vocês, são as duas vítimas, telespectador, que coisa impressionante. Daqui a pouco tem outras informações também que nós estamos recebendo aqui. Estamos recebendo de outros locais, telespectador, minha amiga telespectadora. Agora olha só, gente. Olha só aqui, eu tenho mais informações aqui. Sobre esse fato da ridinha aqui, ó. Sobre esse fato da ridinha, deixa eu ver se abre aqui. Tá aqui, ó. Esse é um vídeo. Tem outro vídeo aqui, tem outros vídeos aqui. É uma coisa impressionante, gente. É, meu amigo, não é brincadeira não. Isso foi da ridinha, a segunda vítima tá aqui. Aqui está a segunda vítima, olha só. Vai vendo a imagem dessa tragédia outra da guidinha. Isso aqui são pessoas que tiraram na hora as fotos, também fizeram um vídeos na hora que, a, que estava acontecendo exatamente os assassinatos, né? Os, os disparos de arma de fogo ontem na guidinha velha, telespectador. Imagina aí no meio de toda aquela gente que você viu a imagem há pouco tempo, tá? A imagem, pô, ó, tornou zelado. Estava aqui, ó, tá vendo a perna direita da vítima? Né? Que morreu aqui, ó. Estava tornozelado com a tornozeleira aí, telespectador. Do regime semi-aberto, telespectador, telespectadora. A imagem no ar. A imagem na tela da audiência. A imagem no ar. A imagem no ar. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, gente. Tentando a reanimação aqui na hora. Alguém chegou, não sei se é na área de enfermagem, mas tenta a reanimação. É uma imagem realmente muito forte, a imagem que vocês estão vendo agora. Estarguidinha isso, isso, isso velha. Isso, isso da guidinha velha. Ó, não teve mais como aí, ó. Com certeza essa mulher que está aí tentando reanimá-lo, né, é da área da, da área da saúde, que estava no local, muita gente na ridinha, muita gente aí aproveitando o feriadão também, né. Olha só que imagem incrível essa, que imagem forte essa. Isso na ridinha, telespectador. Isso foi ontem que aconteceu, ontem que aconteceu. Olha só a imagem na tela agora. Olha aqui agora. A correria na hora aí, ó. Olha só. Olha o desespero aí, ó. Na hora que balearam a mulher, e balearam, balearam os homens também. Briga também, confusão na vidinha. Que coisa incrível, né? Briga na vidinha. A mulher desesperada, aí o homem teve que agarrá-la, porque ela, ia, ela queria ver exatamente o que estava acontecendo. Meu Deus do céu! Que coisa incrível! É confusão direta aí, ó. Que imagem impressionante é essa, telespectador! Que imagem incrível! E começou exatamente a confusão nessa aí, viu? Né? Teve muita coisa aí por trás disso aí. Até, até ciúme a informação que eu tenho aqui. É a informação que eu tenho. São as imagens impressionantes aqui, telespectador. A gente está recebendo. Obrigado. Obrigado a você que colabora aqui com o nosso programa, nosso programa aqui é ao vivo, é ao vivo. Tem outras imagens, daqui a pouco nós vamos colocar no ar para você, mas o povo está no ar comigo aqui. Oi, Mário César, bom dia, eu me chamo Wanda, Lúcia, eu e meu esposo estamos assistindo aqui de Estremóis do Canal 14.1, um abraço. Muito obrigado, Estremóis, pelo carinho e pela audiência. Tem mais aqui, o povo está no ar. O povo está no ar comigo aqui. Bom dia, Mário César. Seu programa é demais. Estou sempre ligada. Além da Prefeitura Municipal de Almarinho, que tem um monte de poste de luz apagado na região, já faz mês. Divulga aí, por favor. Fica com Deus. Um abraço aí. Ó. Muito obrigado. É ao vivo o nosso programa. É ao vivo o nosso programa. Olha o povo em casa aqui. tá vendo? É o povo acompanhando. Que beleza. Que carinho. Muito obrigado pela sua audiência, meu povo querido. É ao vivo o nosso programa aqui. Tem outras imagens aí daqui impressionantes, tá? Por favor, divulgar meu currículo. Então, se você quiser contratar essa pessoa, 8748-8748-4336, né? 8748-4336, telespectador. Minha amiga telespectadora, obrigado pelo carinho pela atenção. Muito obrigado. É o povo no ar comigo aqui, ó. J é, bom dia, Mário César. Sou João Vigilante. Estou aqui em Pitanguilha assistindo. Olha aí, Pitangui. É, a TV pega longe, vai pegar muito mais logo, é logo, tá chegando a hora, contagem regressiva, vai pegar mais ainda, meu amigo, minha amiga, atrapalhando todos os, todos os pais e tomando a via. Rua Ceará Mirim, é, atrás do Marista, duas vans abandonadas há cinco meses, que é isso, gente, olha só, duas, duas vans abandonadas há cinco meses... Atrapalhando exatamente o trânsito É na rua Ceramirim, atrás do Marista Atenção, STTU aqui de Natal Atenção, STTU, atrás do Marista Atrapalhando os carros aqui, os pais também, ó Duas vans abandonadas atrás do Marista Atrapalhando o trânsito E atrapalhando os pais que vão pegar os filhos aí já Há cinco meses, duas vans abandonadas Atrás do Marista Com a palavra STTU Bom dia, Mário César, que Deus te abençoe sempre e proteja. Amém, você também. Eu sou o Lucimar, do Conjunto Pajussara 2. Quero fazer uma denúncia que o alternativo 313, que faz a linha 84, não está recebendo os cartões de, dos idosos nos domingos e feriados. ó. Mas a linha 84, nos domingos e feriados, é no horário das 19 horas, que é o último ônibus. O motorista... é, é Esse cara sem futuro... Com força mesmo a bagunça e baixaria a polícia devia fazer uma abordagem neste dia horário. É muito muito obrigado, Deus te abençoe, você também. Primeiro tá errado, tem que receber o cartão dos idosos, essa é lei. É uma lei federal. O motorista de ônibus, ele tem que receber o cartão do idoso, que pode andar gratuitamente, é lei. Não é favor, não é lei. E outra, muita bagunça nos ônibus aqui a partir das 19 horas, linha 84. Tá? Alternativo 313, tá aqui a denúncia do ar. Tá aqui a denúncia do ar, com a palavra a polícia agora. Com a palavra a polícia, minha gente amiga. Eita! O que está acontecendo com o programa está de agora? Faz dois dias que o YouTube não aparece o programa. Né, Fabiano? Não está aparecendo, não, Fabiano, no, no YouTube? Há dois dias? Não, tá aparecendo sim, tá aparecendo. O diretor tá falando que tá no ar. Estamos no ar agora, né, meu diretor Fabiano? Está no ar agora, tá? Está no ar agora, a live, a live está no ar. Muito obrigado, viu? Mas muito obrigado ao meu telespectador, né? É assim mesmo, o programa é aberto, é democrático. Bom dia, Mário César. As ruas, não mentem. As pesquisas sim. É... Mércio... De Nossa Senhora de Nazaré, tá aquele aqui, ele aqui ó. olha aqui, ele de verde e amarelo, verde e amarelo, é o povo no ar, é o povo no ar. Obrigado você pelo carinho, obrigado pela atenção. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado de verdade. Ele quer ver o vídeo que fez antes desse, assistindo o canal 14, né? Assistindo o, cana o canal 14, deixa eu ver aqui, é aqui, ó. Bom oh. dia, Marcela. Bom dia, Samuel. tchau, beijo pra você Samuel, muito obrigado Samuel tá no ar, rapaz, ele tá vendo aqui, olha ele assistindo ó. o que é Samuel que você tem? <risos> ele tava o com raiva, porque é? no vídeo não tinha colocado a tá ar o que foi que houve? mas já entrou Samuel, beijo Diga Samuel o que foi que houve? Que você você aí, é o meu fã é, Maricela tem fã rapaz porque minha mãe quer me dar um banho pra mim por mais porque eu não quero tomar banho, eu quero esperar Mário César fala Não chora não, Samuel, tá? Já foi pro ar o seu vídeo, obrigado Ele tá sentadinho, ó, me assistindo Ele não perde o programa, obrigado São milhares de crianças que gostam de Mário César Graças a Deus, que Deus abençoe as, as lindas crianças que me assistem, muito obrigado Deus abençoe cada criança, que coisa linda isso, né? É muito bom fazer um programa desse jeito O povo do ar O povo tem espaço, tem vez de voz aqui, meu amigo, minha amiga Muito obrigado, meu povo Boa tarde, Mário César Manda um alô pro meu filho, Juan da Caixa de Marchas de ceramirin Alô Juan Da Caixa de Marchas de, Parnamir... de ceramirin Muito obrigado pela sua audiência aí Muito obrigado, é ao vivo aqui rapaz É ao vivo, tá pensando o que? Olha aí, ó. já mandaram outra manifestação Reivindicação para não tirar O ônibus 24 do Conjunto Pitbull ó. Massa que mandou ó. Olha aqui, manifestação Olha o povo fazendo a matéria para a aqui aqui Olha o povo aqui, o meu repórter Olha aí ó. Tá tendo manifestação agora é do Pitimbu, ó. E precisamos É, rapaz, tá vendo? Muito obrigado você pelo carinho, pela audiência aí. Tá no ar aqui, ó. Reivindicação para não tirar o ônibus 24 do conjunto Pitangui. É, Márcio, um abraço pra você. Tá? Não é pra tirar, não. Não pode tirar, o povo tá na rua. O povo tá na... Só resolve quando o povo vai pra rua. Só resolve quando tem protesto. Dessa maneira, era para ser diferente, mas só resolve quando o povo protesta, quando vai para a rede social, quando vem para o programa de televisão, quando o povo vai para a rua, de repente resolve o problema. Você pode contar comigo aqui. Daqui a pouco eu volto com o nosso WhatsApp, né, meu diretor? Daqui a pouco eu volto com o WhatsApp, um abraço, obrigado você pelo carinho, pela audiência. Volto já com o nosso WhatsApp, meu diretor, volto já com o nosso WhatsApp ao vivo, tá bombando. Agora eu tenho um recado para você, é o seguinte, gente... Uma promoção aqui sensacional Atenção para essa promoção da rede segura Atenção a promoção da rede segura Eu tenho uma notícia muito boa para você Notícia boa para você Que vai colocar Proteção, rastreador No seu carro, na sua moto tá? na, No seu caminhão Rastreador e monitoramento 24 horas A rede segura lançou Uma promoção comigo aqui Vai até sábado Atenção que a promoção foi prorrogada Então até sábado né? Essa promoção eu vou colocar no ar todo dia aqui até sábado, tá valendo até sábado, tá? Porque sábado a loja abre também, tá? A loja abre até meio dia, telespectador da Rede Segura. Olha só, a partir desse momento, as 10 primeiras pessoas que entraram em contato pelo nosso WhatsApp e o telefone da loja vão colocar, vão ter um descontão para colocar a instalação, para instalar, para instalar a, o rastreador na moto, você só vai pagar R$ reais até sábado isso. Para colocar o rastreador, né, para instalar o rastreador, que a instalação é cara. Então para colocar a instalação no seu carro, tá no seu veículo aí, do seu carro, no carro, o carro de passeio, como a gente fala, você só vai pagar R$ 75, é muito mais que isso. E atenção, você que tem caminhão, qualquer máquina pesada, o valor da instalação Exemplo é R$ reais. então até sábado você só vai pagar R$ reais. mas tem que entrar em contato agora. A equipe está aguardando você entrar em contato pelo WhatsApp 99222-5343, 99222-5343. E o da loja direto agora 346-1415. A rede segura, sensacional nessa promoção, é muita gente já fazendo, já colocando rastreador, que é muito roubo de carro. É muito roubo de moto, você está vendo todo dia aqui. Então coloque segurança no seu carro com a rede segura agora. E atenção, mais informações nesse momento da rede segura. Natal. Vem pra Rede Segura e coloque proteção no seu veículo 24 horas. Na Rede Segura seu carro, moto, caminhão, máquina pesada é rastreado 24 horas. Na Rede Segura tem cobertura contra incêndios, colisões com danos a terceiros e até carro reserva. Pacotes com serviços de rastreamento e monitoramento da frota de sua empresa. Na Rede Segura o telespectador tem desconto de 50% na taxa de adesão e orçamento grátis. Rápido, sem burota Deixe seu carro protegido com planos a partir de R$ 49,90 com a Rede Segura. Entre em contato agora. Fone 3346-1415 e WhatsApp 99222-5343. Rede Segura fica aqui na Avenida Pompeia 2600 no Conjunto Potengi. Se tem valor para você, nós temos a proteção. Vem para a Rede Segura! Olha só que coisa boa, vem para a rede segura, vem para a rede segura. Gente, brandos a partir de R$ 49,90 apenas, a partir de R$ 49,90 apenas. Atenção, essa promoção para instalar o rastreador é mais caro, né? A instalação é mais cara, com certeza você sabe disso. Olha, então, até sábado, você que tem moto só vai pagar R$ 50,00 para instalar o seu rastreador pra, na sua moto. Até sábado você que tem carro de passeio, só vai pagar R$ 75 na instalação do seu rastreador na rede segura. Isso até sábado. E você que tem caminhão ou outra máquina pesada aí, o valor é R$ 400,00, você só vai pagar 100 pela instalação, isso até sábado na rede segura. O que é que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato agora. Agora, agora, agora. Olha, pelo 992225343 5343 99222-5343 o WhatsApp é agora. Então Equipe de plantão para falar com você, para atender você. E ligue para a loja direto. 3346-1415. Gente, é uma grande promoção. É um descontão para você colocar proteção no seu veículo, rastreador no seu veículo, com a rede segura. Agora atenção: mais um veículo localizado. Mais um veículo localizado pela rede segura. Olha que equipe para trabalhar. Olha que equipe competente da rede segura. Solta aí, Fabiano. Graças a Deus, mais uma moto recuperada. Certo, Veículo recuperado com sucesso. Vem pra rede segura, viu. Que coisa boa, né? Que felicidade, né? Quando o dono recebe a sua moto de graça, né? Que tenha sido roubada, comprou com dificuldade. Às vezes está pagando a moto, está pagando o carro. Aí vem um assaltante e leva. Meu irmão, o prejuízo maior é se você não encontrar o seu carro. E às vezes já vai ser depenado. Coloque proteção, aproveita essa promoção. Promoção de instalação. Né? Todo mundo sabe que fazer a instalação é, do rastreador é caro, um pouco caro. Mas a Rede Segura está com uma promoção sensacional. Até sábado você só paga 50 reais para quem tem moto, que vai instalar o seu rastreador. Para quem tem um carro de passeio, só paga 75 reais até sábado também. E para quem tem caminhão, que é 400, para você ter ideia, que o desconto é grande. Né? Para você colocar o rastreador no caminhão, é em média 400 reais para colocar. Para fazer a instalação, a rede segura está com a promoção até sábado para você colocar rastreador no seu caminhão ou qualquer máquina pesada que você tem. Você só vai pagar 100, só paga 100 até sábado. Mas tem que entrar em contato agora. Entrar em contato agora é não perca tempo. Não é notícia boa, não pode perder tempo. Aproveita a promoção: 999-222-5343. no WhatsApp: 99222-5343. 43 WhatsApp, o da loja 346-1415. Se tem valor para você, nós temos a proteção com a rede segura telespectador, minha amiga telespectadora. Atenção para essa informação agora. Notícia policial. Notícia policial, notícia policial, duas pessoas. Sendo um homem identificado como Clênio Nunes de Souza, conhecido como Baraúna, de 32 anos. E uma mulher identificada como Michele Carla Chaves de Oliveira, de 25 anos, natural de tabuleiro do Norte do Ceará. Foram baleadas durante um ataque a tiros, ocorrido na noite desta segunda-feira, 6 de setembro, telespectador, no conjunto José Agripino, no bairro Santo Antônio, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte. Os dois feridos foram socorridos por populares para a unidade de pronto atendimento UPA do Santo Antônio e depois transferidos pelo SAMU para o Hospital Tarcísio Maia. De acordo com informações da polícia, Baraúna foi atingido com três tiros, dois no ombro e um no abdômen. E Michele, ferida? com dois tiros nas costas. A polícia ainda não sabe qual teria sido a motivação do ataque criminoso, mas informou que o casal estava em um Corsa roubado e com placas clonadas e teria sido emboscada pelos inimigos nas proximidades do Senai. O veículo ficou com muitas perfurações de tiros pelas imagens que vocês acompanham agora no ar e foi localizado abandonado na madrugada de hoje já, na estrada da raiz. A PM informou que Baraúna já tem passagem pelo sistema prisional, mas não disse por qual crime, dona de casa, pai de família. A imagem do ar do casal, baleado, e aí muitas marcas de tiros nos carros, no carro, né, no veículo que o casal se encontrava, meu amigo, minha amiga, é a notícia que não para no Cidade Agora, meu povo! Com seu amigo Maricés, atenção Homem é detido na Zona Oeste de Natal, mais informações agora Homem foi preso, homem preso na Zona Oeste O que é que aconteceu? Me conta aqui Jefferson Nascimento, olha aí ó. Atenção, olha aqui, correria Muita polícia, assalto acontecendo Carro que foi recuperado Essa informação agora De Jefferson Nascimento no ar No Faro da Notícia, nós estamos aqui na rua Jerusalém, comunidade Salgado, Zona Oeste de Natal um carro na mão, um indivíduo detido, segundo os policiais militares do 9º Batalhão, um acompanhamento tático, aconteceu aqui na Zona Oeste de Natal. Há informes que suspeitos estariam realizando assaltos na região. A viatura fez um acompanhamento até aqui essa localidade, tem um veículo na mão, não sabe se, se trata de um carro roubado, e um indivíduo detido também. Os policiais confirmaram que é um indivíduo detido, que será conduzido, para a central de flagrante, trabalho aqui dos policiais militares do 9 Batalhão. No Faro da Notícia, você vai acompanhando nas imagens de Wilson Cavalho. Os policiais agora estão deixando aqui a região. Esse carro também será conduzido. A gente vai chegar aqui com as imagens de Wilson Cavalho. A gente vai acompanhando aqui, viatura 928 outras viaturas também ali, tem um carro que vai ser conduzido. Um indivíduo foi detido na cidade da Esperança, outros dois teriam conseguido escapar. São essas informações. Os policiais estão realizando buscas aqui. A gente está se aproximando aqui. Vem comigo, Wilson. Tem um carro na mão aqui. São informações que a gente consegue colher com os militares. Policiais da Força Tática também, do 9º BPM, aqui no local dessa ocorrência. Se é a comunidade. Conhecida como Salgado, bairro Bom Pastor, Zona Oeste da capital. Estavam em patrulhamento, operação aí 7 de setembro, patrulhamento nas áreas do 9 do batalhão. E vimos ali na intermitor Mário Câmara, quando já adentramos ali a Lima e Silva, na altura ali da lagoa de captação. Fomos chamados por populares e os indivíduos estavam acabando de fazer um assalto. Na tentativa de um arrastão, até porque as vítimas rapidamente nos relataram que eles queriam que entrassem na residência. Só que dois deles correram, eles com, a, com armas. Né? As vítimas visualizaram um, um 38, ou seja, um revólver e uma pistola. Não sabe se de verdade ou simulado. É, e esse aí não conseguiu porque a guarnição já saiu em cima dele, já de pronto, já foi abordado, colocado ao chão, feito a revista. Foi quando iniciou-se é, um acompanhamento por uma outra guarnição do nome BPM, um veículo estava dando suporte, o cavalo, um Fox, um Fox no qual foi deixado na rua Jerusalém, os indivíduos e fugaram para a área da maré. Infelizmente é isso. E esse indivíduo aí a vítima já conhece. você reconhece? teve, esse aí foi pego no local, não teve nem como ele fugar. Foi, a guarnição saiu realmente em cima, uma destreza muito grande do patrulheiro. Rapidamente o abordou, já dominou, algemou. E tá aí, carro e o elemento também tá bom, vamos fazer o processo Esse carro é roubado? Até agora não Vamos averiguar a situação porque pode ser que não tenha entrado no sistema A gente acabou de fazer compra no supermercado e tinha descarregado as mercadorias do meu carro E conforme desceu, foi um tempo rápido, só para dar uma olhadinha mesmo na rua, de rotina Quando um carro parou, desceu três elementos, dois armados visivelmente e um ficou no volante Então anunciaram o assalto e já foram dizendo que era um arrastão é, agindo com um emprego de violência, até com arma deram aqui na minha na região do meu pescoço aqui uma pancadinha de leve. E quando, por sorte uma viatura vinha passando no local e meu irmão acionou a viatura e eles correram, só que um, um quando foi fugir, tropeçou e caiu, e esse conseguiu ser pego. Tá vendo aí? Uma, uma, uma vítima, né? Uma das vítimas aí. Era, eram vários elementos aí, vários elementos. Assalto acontecendo mesmo Coloca, Proteja o seu veículo com a rede segura Aproveita a promoção da rede segura aí na instalação tá? Moto é 50 até sábado Carro de passeio aí 75 até sábado E para colocar é, Para fazer a instalação Do rastreador do caminhão é, Que é 400 reais o valor normal Você paga só 100 até sábado Essa é a promoção da rede segura Não perca tempo não, você está vendo aí Os assaltos acontecendo, tomando carro aqui, tomando moto lá Olha só o que eu tenho aqui As informações aqui Mata, no Mata Do no nosso WhatsApp 99 99098253 8253, 9909 -8253 tá? Olha, ocorrência no mercado de Pardamirim Prende uma quadrilha de assaltantes E apreende uma pistola ponto .40 e um revólver Com um elemento pela VTR 343 em Pardamirim E os outros três pela VTR Do choque 17 Procedimento sendo realizado na DP de Plantão, olha só as, as imagens agora Olha o que, é que a polícia encontrou com essa quadrilha em Pardamirim, telespectador, BP Choque aí, ó. Arma, munição, dinheiro fracionado, celular. Aqui estão exatamente os presos, telespectador. Sabe o que é que eles estavam? Olha só, bala, bala encontrada aqui, ó. Tá vendo, ó? Munição encontrada aqui, intacta ainda. Ó, pistola, ponto 40, telespectador. RP trabalhando. Pardamirim, esse caso aqui, ó. Essa quadrilha, ó, tem, eh, assaltou aqui, ó. Fez arrobamento no mercado novo. Olha esse vídeo agora aqui, ó. Olha na hora que eles conseguem fazer o arrombamento. A imagem na tela é para você, telespectador. Eles vão com o famoso pé de cabra, né? Essa é a informação que eu tenho. Eles vão quebrar o um cadeado aí. Isso é no Mercado Novo de Pardamirim. Olha essa imagem agora. Olha esse vídeo agora, telespectador. Mas já foi preso aí todo mundo aí. Pelas informações aqui da polícia de Pardamirim. Já foi todo mundo preso. Isso no Mercado Novo. Isso no Mercado Novo. Olha o vídeo aí, ó. Olha só a imagem na tela, são vários que estão aí, né, conversando, né, olhando a situação, é aquela história, se passa alguém na rua, se está tudo tranquilo, eles vão abrir o portão, eles vão quebrar o cadeado, né? E depois, vamos ver o que, é que vai acontecer A imagem do Ara. Isso no mercado de Paranamirim, telespectador Olha aí, ó, entrou Entrou primeiro Entrou primeiro Para tentar fazer o um arrombamento ao estabelecimento comercial Há uma loja, né? Há uma das lojas aí do mercado novo em Pardamirim. Isso é pela madrugada Enquanto você está dormindo Tem muita coisa errada acontecendo Essa que é verdade, olha aí ó, Entrou um, já entrou dois Tem um do lado de fora Já três agora Já, já tem três agora